...minar contra a Lava Jato. e, e deixa claro, nós estamos apoiando a Lava Jato, nós queremos o que é certo, pedimos seu apoio, por favor. Pode ficar sossegado, pode chegar, é apoio total a Lava Jato, tanto que falam, falam, que você vê. sexta teve, quinta teve uma, sexta tem outra, teve outra, essa semana vai ter mais, tem que coisa boa ficar tranquilo. Confiamos no senhor, confiamos no ah, senhor, estamos unidos e mobilizados. O nome o do Quando vocês virem essa semana, vão lembrar de mim. E ó, é <risos>